Não será permitida a negociação para reduzir ou suprimir direitos como FGTS, 13º salário, salário mínimo, remuneração do trabalho noturno, repouso semanal remunerado, aviso prévio, licença-paternidade e licença-maternidade.